Fala aí galera, Loucos por Dreal Pessoal, a gente vai fazer aqui nesse espaço aqui A gente vai fazer uma sanca aqui curva Está aí a prova que você pode fazer qualquer tipo de decoração numa casa com telha, independente se ela é laje, se ela é telha, você consegue fazer uma decoração legal, tá bom? Fica a dica aí para você que, como eu, é louco por drywall.